Se calhar era melhor umas prateleiras. De que cor? Rosa. Claro. Agora cuidar da sua casa ficou mais simples. Para si. Não te dito ditas o bebê. A sua casa precisa? Leuamerslan.pt simplifica.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 aqui ao canal da Leroy Merlin, em primeiro lugar deixem-me dizer-vos que eu estou muito feliz por poder estar aqui hoje, não só por poder partilhar convosco algum conhecimento, mas porque também eu vou aprender e, tal como vocês, vou sair daqui muito mais rica no que toca ao universo das plantas. Hum, espero que estejam preparados, eu já estou pronta, como vocês podem ver aqui com o meu avental, para iniciar aqui um workshop, Mãos à Obra. E, portanto, este workshop está dentro de um conceito, o conceito da Leroy Merlin, de mãos à obra, em que ao longo deste ano, o que nós queremos promover para além de vos passar conhecimentos sobre bricolagem, sobre como cuidar cada vez melhor das vossas plantas, é que também nós, nós nas nossas casas, consigamos ser autónomos e nós próprios conseguirmos também cuidar cada vez melhor uh, do nosso universo verde, como eu uh, costumo dizer. E é por isso que estamos aqui hoje. Até amanhã estão a decorrer vários workshops no canal do YouTube da Leroy Merlin e também workshops nas lojas físicas. Portanto, é uma altura boa para aprendermos e evoluirmos cada vez mais. Quero também dizer-vos a vocês que até amanhã estão a decorrer os descontos Primavera no site, portanto, se acharem que é agora o momento de fazer um investimento em bricolagem, portanto, aproveitem também os descontos da Leroy Merlin com os saldos Primavera. Em relação aos workshops, este workshop é muito especial, eu hoje tenho comigo aqui uma pessoa, já lá vamos, eu já vou apresentar, que eu gosto muito, eu gosto muito de ti, já sabes Diogo. <risos> Mas também para dizer que ontem, acho que foi ontem, foi esta semana, um workshop no canal, neste canal, no canal da Leroy Merlin, sobre sementeiras, portanto, se quiserem saber mais sobre este tema, podem espreitar esse workshop. E hoje, fiquem desse lado, fiquem aqui colados a nós, porque hoje vamos aprender mais sobre, sobre fertilizar plantas e transplantar as mesmas, mas não sou eu que vos vou ensinar. Que seria. Quem nos vai ensinar é aqui o nosso Diogo, que é um apaixonado por plantas. Esse é verdade, é, Diogo. é verdade. Bem-vindo bem ter... bem bem. <risos> bem aqui ao canal da Lerrois é também. E portanto, tu és um apaixonado, tu és um apaixonado por plantas, e precisamente na altura da pandemia, por exemplo, tu, foi um boom. Quer dizer, começamos, toda a gente conhecia o Diogo, porque o Diogo era aquela pessoa que levava para casa das pessoas um ambiente mais verde. Sim, isto até começou muito... Foi um bocadinho assim à toa, porque imagina, eu comecei a publicar, eu sempre tive plantas em casa, desde, desde pequeno, com, com a minha mãe, com os meus avós, e eu comecei a fazer algumas publicações, estava em casa mais aborrecido, e comecei a mostrar as minhas plantas e, do nada, começou tudo a crescer e foi aí que começou aqui a parte da comunidade e depois esta loucura toda das plantas. Claro. É, é engraçado, antes de... Quero fazer-te aqui outra pergunta, mas queria só relembrar lá em casa, porque ao longo deste workshop, como isto não é... É uma live, mas é muito mais do que isto. Isto é um workshop e aquilo que nós pretendemos aqui, porque vais nos ensinar, uhum. no fundo, a fertilizar e a fazer a transplantação, ao longo deste workshop, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem as vossas dúvidas no canal que eu tenho aqui o meu telefone e eu vou respondendo. Portanto, a ideia é que este workshop também seja interativo e uh, também para dizer uma coisa muito importante é que temos surpresas para vocês, precisam de estar atentos muito aqui atentos. Temos, tem que estar atentos aqui ao nosso, ao nosso workshop porque ao longo uh, desta aprendizagem aqui com o Diogo nós vamos lançar um passatempo e o vencedor do passatempo vai ter acesso a este cartão mas dentro deste cartão vão estar 100 euros e este 100 euros é para vocês poderem usar em qualquer loja da Leroy Merlin, portanto é o cartão da casa Leroy Merlin. Nós vamos lançar este passatempo mas não vou dizer quando é que é, para Se já... Pensa. Vamos, ao que, interessa. vamos, vamos aprender. ao que interessa, vamos aprender a fertilizar e a transplantar plantas, e a transplantar. porque as plantas são tão importantes na nossa vida, não é? Muito, muito. Uh, trazem aqui um ano de vantagens, uh, não só a parte ornamental, mas também aqui a parte... Da saúde mental, que é muito importante. Eu acho que durante a pandemia lá estava muita gente que esteve fechado em casa e eu acho que as plantas. Foi aí também que começou esta loucura porque as pessoas começaram a trazer a natureza para dentro de casa, finalmente. E, e lá está, pelo menos para mim é uma terapia. É, eu, eu, eu costumo dizer, eu tenho várias plantas em casa, aliás, eu Você até. Eu até trouxe aqui esta planta que já vamos olhar para ela, que é uma das várias plantas que eu tenho lá em casa. Eu uh, sinto que quantas mais plantas eu tenho, é quase como se fosse um, um banho de floresta lá em casa. E eu que até sou uma pessoa com alguma adrenalina e com alguma ansiedade, as plantas só de olhar para o verde, só de tocar, só de cuidar Já tranquiliza, deles. já te já deixa mais tranquilo, que pelo menos a mim. Portanto, a ti, a, ti, a, ti, a ti também acredito que faça o mesmo. Vamos então meter mãos à obra? Então não vamos, já estava eu aqui a divagar, gosto tanto de plantas, Então São vamos aqui belas. começar, um, para então... mostrar os sinais, mas diz, diz, diz, diz. Mas as suas dúvidas, que devem ser as dúvidas que muitas lá em casa também, também tem, portanto. Sim, e, já, e torno a dizer às pessoas, se vocês tiverem uh, alguma dúvida, coloquem-nas, que eu vou estar aqui atenta e coloco essas, essas questões ao Diogo. Então, portanto, esta é a altura perfeita para nós fazermos a transplantação. Certo. Porquê a esta altura da primavera? Normalmente as plantas, mais as que, que por norma são sistemas temos dentro de casa, que nós chamamos plantas de interior, mas que são plantas tropicais. São plantas que durante portanto, o outono e o inverno em Portugal, por exemplo, pelo a falta de Portugal, estão em dormência. Isto quer dizer o quê? É como os ursos. Durante o verão e a primavera comem, comem, comem, ficam gordinhos, inverno e outono dormem. As plantas é igual, durante a primavera e o verão vão se alimentar e depois, na época mais fria, vão adormecer. Então, nesta altura que elas voltam outra vez aqui a dar-de-si, é quando a dar-de-si, a dar a aparecer outra vez. Sim, claro. É quando hum, nós devemos então, aproveitar para trocar de vaso ou para fertilizar, porque nem sempre é necessário trocar de vaso ou nem sempre é necessário fertilizar. Já vamos falar sobre isso mais à frente. Mas aqui então a tua, a tua sensifiera. Mas agora, vamos lá ver, esta é a altura indicada uh, para, para fazer a fertilização e a, e a, e a, e a transplantação. Mas como é que eu sei que é a altura indicada? Eu olhando... Eu sei que é a altura da primavera, mas eu também tenho que olhar e sentir Sim, que ela é precisa, isso, é não é? Exemplo, eu olho na... para ela e sinto que ela precisa. Lá está, isso é um Por truque. Por isso é que eu a trouxe. Isso é um truque. Então, eu até ver se consigo mostrar aqui melhor lá para casa. Dás-me a então para... Deixa eu ver como é que isto aqui... Vai correr, não, mas vai correr bem, Esta vai é correr. Esta é a planta bem. que eu tenho lá em casa e eu sei que ela precisa aqui... Uh... Por exemplo, um dos sinais é ela estar aqui, o vaso estar já bastante cheio com vários pés desta planta. Outros sinais também que poderemos ver, neste caso aqui não acontece, mas é a coloração das folhas. As folhas podem estar mais amarelas, podem estar com manchas, isto quer dizer o quê? Pode também ser algum tipo de praga ou doença, mas descartando, portanto aqui se olharmos e não virmos nenhum pozinho que poderá ser um fungo, ou olharmos e se não virmos aqui nenhuma bicheza, a partida será então a falta de nutrição ou também a falta de espaço no vaso. Por exemplo, no que toca a esta planta, que aqui está, que é uma espada de São Jorge. Sim. Por acaso tenho três lá em casa. <risos> gosto muito. Esta espada de São Jorge, eu olhando para aqui as folhas, até estão saudáveis. O que é que não está bem aqui? Não está bem aqui. Já, já vemos que ela está aqui com vários pés dentro do, deste vaso. Ela precisa de um vaso maior ou então de ser dividida. Uhum. Neste caso vamos passar para um vaso maior. Eu vou mostrar aqui outro dos sinais. Ver se consigo mostrar isto bem lá em casa. Uhum. Vai que aqui um bocado de terra. Pois vai. Qual é o problema? E o problema... Desta diz, esta... diz a verdade, diz a verdade, porque as pessoas lá em casa se calhar também estão com uma planta assim, ou se calhar o problema não é sal, deste, O problema desta aqui é, foi água a mais. Pois, lá está. O que é que aconteceu? Ela está aqui a começar a apodrecer. Ah, ok. Então mas mostra para as pessoas lá em casa verem. Pronto. Ela aqui tem sinais já de apodrecimento, aqui nas raízes. Mas pode ser salva. Pode ser salva. Que é o que vamos fazer agora. Podemos fazer isso agora sim, que é limpar muito bem. Uhum. vou colocar aqui de lado. Okay. Mas vou, antes, antes disso também vamos só falar aqui muito rápido também de alguns, tipo, alguns tipos de substrato que temos. Hoje em dia já temos vários substratos no mercado prontos para cada tipo de planta, por exemplo, para roseiras, para plantas tropicais, para hortas etc. Mas vou só dar aqui uma dica muito fácil, porque se tiverem lá em casa um substrato mais, mais básico, um substrato mais simples, podemos então implementar aqui algumas, algumas, algumas coisas para o tornar mais, uh, mais rico. Sim, mas só para as pessoas lá em casa Sim. perceberem. Ou seja, eu, há duas coisas que eu tenho que fazer. Portanto, é preciso fertilizar e transplantar. Esta é a altura certa. E eu para fazer uma fertilização e para fazer uma transplantação, qual é o passo a passo? Podemos tomar o exemplo da minha planta ou é melhor não? Podemos tomar o exemplo desta planta, mas ela vai precisar aqui de alguns... Ajustes. Portanto, eu acho que é melhor e mais fácil para explicar às pessoas é, então, em casa... Mas a seguir ajudas me nos a ajustes. Ajuste, colocar, ajuste. Mas que ela precisa de uma transplantação, e isso ela precisa, precisa, não é? Ela precisa aí de Muito ser bom. tratada. Então, então vou... eu vou colocar aqui, então diz-me, okay. para nós fazermos então esta transplantação, vamos precisar o que é que nós vamos precisar? Substrato, mas antes de mais. Portanto, temos aqui substrato. Este aqui é um substrato mais simples. Portanto, onde nós vamos depois aqui fazer uma mistura para estar lá em casa. Uhum. Uhum. O substrato, pronto, é um substrato mais simples, comum. Depois, vamos precisar também de perlite, uhum. que parece aqui um género de um mas é um mineral uh, que vem a partir, portanto, da origem vulcânica, que vai trazer aqui leveza aqui ao substrato, vai ajudar na drenagem e também um, a reter alguma umidade necessária para as raízes da planta. Depois, precisamos também aqui da argila expandida, que hum. vai ficar no fundo do vaso e vai fazer o quê? Vai fazer com que aquilo que aconteceu à toa não aconteça. Que é quando se rega demais, a água escoa mais facilmente. Então não acumula tanta, tanta água no fundo do vaso e nas raízes e ajuda também no arejamento das raízes. Aliás, tudo isto que nós estamos aqui a ver, as pessoas podem, se quiserem, para fazer este substrato, podem comprar nas lojas da Leroy Merlin. Certo. Tudo isto encontram? Tudo isto encontram na loja da Leroy Merlin. Porque não há nada melhor do que nós. Nós podemos comprar o substrato, mas o melhor é nós fazermos. Sim, porque depois cada tipo de planta tem um substrato diferente hum. e quando já ganhamos aqui um bocadinho o jeito da, da coisa, vá, é sempre mais, mais fácil nós fazermos o nosso próprio substrato e conseguimos aí então medir aqui as, as medidas certas de, de cada coisa. No entanto, hoje vamos fazer o substrato mais simples de todos claro. que qualquer pessoa consegue depois fazer em casa. Já agora, precisas aqui da tua ajuda. O que é que tu precisas? Que é, então aqui diz. Da manta geotéxtil, que é aquele rolo que tens ali para podermos mostrar lá em casa. Onde é que está a manta geotêxtil? Esse rolinho está é aí aqui. preto. E este rolinho que também que se compra numa loja da Lerouan. Certo, okay. que é a manta geotéxtil, que é um tecido que vamos utilizar, que já está ali recortado também, já vou mostrar. Já agora, se, se conseguires passar, coloquei é o rolo. Então eu passo discos. tudo e diz. Ah, estão aqui já, exatamente. Boa, pronto. Manta geotéxtil. O estado natural dele é enorme. Isto é rolo. para quê? Para que é que serve a manta geotêxtil? Vai fazer que com que. Então, é mais fácil assim. Como vamos? Começar aqui pelo substrato, já passamos a esta parte. Portanto, esta parte aqui, isto é importante agora para o que vamos fazer, uhum. para o transplante. Mas colocamos vamos aqui, colocamos, podemos colocar aqui agora, mas vamos colocar, já vou explicar, vai ficar aqui entre a ágila expandida, que é estas bolinhas, e entre o substrato. Então vamos a isso. Eu vá. quero pôr mãos à outra, então eu vais. quero pôr mãos na massa na terra. Vamos fazer os dois. Então Bora. vá. Então, tens aqui um para ti. Este, subst... como é que se chama? Substrato. Sub... Não, sim, este é o substrato. Este é um substrato mais. Uh, mais simples, portanto é só mesmo aqui a parte orgânica. Ah, eu gosto de que... nós... gostas disto, é assim, Bora. vamos lá. Vamos. Depois temos aqui então a perlite, que se deve misturar cerca de 10% da, da quantidade que temos aqui. Eu sou sincero, faço um bocadinho a olho. Ok, exato, eu também, eu sou tudo a olho na minha vida, Fazemos até um bocadinho nas receitas. A olho. É só pôr um bocadinho que já vai ajudar bastante. Ai, o cheirinho! Cheira à natureza. Hum, cheira a natureza, olha, cheira a natureza. Então, vou te então que tiras um bocadinho daqui. Uhum perlite perlite e vou colocar esta... espalhar qual é o objetivo desta perlite o que é que ela vai é fazer ter a umidade no substrato ok vai ajudar também no arejamento. vai uhum. fazer com que as raízes respirem melhor uhum. que engraçado uhum. mais um bocadinho pôr mais, Posso é? pôr mais, um, bocadinho. Okay, mais um bocadinho mais um bocadinho então colocamos o substrato e agora agora colocamos a perlite eu adorava que as câmaras e agora... lá em casa aí agora vou misturar agora é misturar eu adorava que a câmara lá em casa, vocês conseguissem sentir este cheiro. E, e eu vou-te dizer uma coisa, quando eu estava a dizer da vantagem das plantas e da terra e de tocarmos na terra, o fazer o grounding, sabes que eu gosto muito de caminhar na terra, pôr as mãos na terra, Sim. porque é, é este tocar que nos passa tranquilidade, que nos passa leveza. E acaba também por nos levar um bocadinho às nossas origens. E que as pessoas às vezes não entendem, Portanto... isto tira-me o stress. Mas está é ótimo o cheiro. E está assim, úmida, sabes? E portanto, nós agora o que fazemos é... Temos aqui o substrato, temos aqui Agora é fazemos polito, um montinho. Fazemos um montinho. Tu fazes um e eu faço outro. Ok, pronto. Para vamos aqui. mudar aqui duas plantas. Então, para aqui. Agora temos o substrato já pronto. Uhum. E vamos então passar aqui ao transplante das plantas. Vou botar aqui uma... Mas é tão fácil fazer substrato, já está. É só isso. Pois depende, claro, de cada tipo de planta, mas este, esta mistura aqui é, portanto, a mistura mais universal possível para qualquer tipo de planta. Uhum. Para começar, está ótimo. Okay. Então, tenho aqui esta planta, que já está, já está um bocadinho sem substrato aqui, da reia, etc. Pois este está como a um minha. Bocadinho. Está como o meu sebas. Eu vou retirá-la daqui. Vamos fazer a transplantação desta. Sim, como é que é a terra. Uhum. Aqui já conseguimos ver alguns sinais. Que, que é... sinais é que estás a ver aqui? Já tem aqui alguma raiz à volta. Sim. Como podem ver aqui, ah, já tinha pouco substrato. Uhum. E isto é um dos sinais que ela precisa então de ser trocado de vaso. Porque, Porque se vê raiz? Porque se vê raiz, sim. Já tem aqui ah. a raiz, já, já, já está aqui a começar a preencher o vaso. Ó oh, Diogo, e então agora é preciso o quê? Um vaso maior, um vaso maior e depois sim. vamos preencher com este substrato. Certo? Não vamos tirar o que está aqui. Não vamos tirar o que está aqui. Pois. Há quem faça isso, pode-se fazer. Eu não gosto muito de fazer isso porque não quero causar, quero causar aliás, o um, um mínimo impacto que à planta, o um mínimo de estresse possível. Pois, exatamente. Porque ela já está a ser trocada, já está a sair da casa antiga dela para a nova e é como nós, quando mudamos de casa, é sempre aquele stress todos. É verdade, primeiro estranha-se, depois entrena se Portanto, Tem que ser algo orgânico, não é? Algo orgânico, sim. Vou pedir um vasinho, olha, pode então, ser. Então, imagina, esse, e agora isso. qual é que é o vaso ideal para o tamanho. Desta. Desta planta. Deste, tinha este vaso, não pode ser. Não muito grande. Não muito grande. Porque okay, lá está, soube, ela, ela vai acabar de chegar à Casa Nova okay. e ela vai tentar. Não tinha percebido. E de ela, vai de falar. ela vai chegar à Casa Nova, pois realmente à Casa Nova. Vem vai, vai, vai agora à Casa Nova e o que é que acontece? É este vaso? Pode ser esse. Olha, é muito bonito. Este, este é todo jeitoso. Ecológico é também. é Rouen. Delay é olha lá. Uma gama ecológica. Não, portanto. e adoro, adoro esta cor. É o verde garrafa e tem também... Este, Sim, este, tem este, este, este é grande demais. Sim, portanto, é grande o ideal demais. é este. <risos> Podia ser um bocadinho mais pequeno, mas não há grande problema. Uh, isto estava a explicar, como é que o vaso não seja muito maior, basta ter mais dois ou três dedos de largura do que o vaso anterior. Portanto, para ela não sentir que, portanto, aqui uma mudança repentina e para ela não entrar aqui em algum stress. Eu vou deixá-la aqui do de lado deitada, ela vai perder aqui o teu substrato e agora vamos... Vamos... Nós... E... Eu vou-te vou ensinar aqui e lá em casa, portanto. Então, ah, mas não se esqueçam, malta, se vocês tiverem alguma dúvida... Mandem. Coloquem todas as questões no chat que eu estou aqui com o meu telefone, eu estou atento e vou colocando as perguntas ao, ao Diogo. Então, vamos lá. Vamos começar agora então pelas uh, tais camadas necessárias. Então, primeiro precisas do vaso. Um vaso sempre, sempre com furo, atenção. Este aqui por acaso. Tem aqui uma opção, eu vou mostrar também o em casa já agora. Alguns destes vasos mais decorativos não costumam ter aqui em baixo furos. Neste caso, este aqui tem aqui uma tampinha que tu podes retirar uhum. e se ficar aqui excesso de água, a água sai pela tampinha. é uma boa ideia! Portanto, é, é uma boa opção. <risos> então, então, agora vais começar, então, o que é que vais precisar? Gila expandida. Ok. E vais colocar uma altura de mais ou menos dois dedos. Mais um bocadinho. Tá bom. Assim, deixa me mostrar lá para casa para as pessoas verem. Portanto, mais ou menos dois dedos, colocamos primeiro a argila. Okay, e agora? E agora é que entra a parte da manta. Da manta geotérmica. Da manta, então. Geotérmica. Uh, uh, uh, uh, geotérmica. É uh, geotérmica, é bem, é portanto, manta geotérmica. Geotérmica, E o que é que ela. Coloca aqui por cima? Sim, por cima. E o que é que ela vai fazer? Vai, vai dividir aqui, vai criar aqui uma barreira entre as bolas da argila expandida e o substrato. Assim, quando fores a regar a tua planta, a água vai escoar, mas não vai sair o substrato pelos furos. Ele fica retido dentro do vaso. Ai, estamos a ter uma imagem a mostrar por cima. Eu estava aqui a querer mostrar, mas temos aqui uma imagem. Maravilhoso. E agora? Agora vais colocar uma camada de substrato. De substrato. Agora a questão aqui é qual é a quantidade de substrato que eu coloco? Essa é a minha grande dúvida. Temos que estar. Aí, aí temos que, para ser mais fácil, às vezes neste caso aqui, como ela tinha pouco de substrato, não é o ideal, mas Imagina que tinhas, uh, portanto, lá em casa tem uh, portanto, o vaso completamente cheio com terra e com a planta, uhum. colocam dentro do vaso okay. e conseguem perceber mais ou menos a que altura é que começam a pôr o substrato. Eu vou ver se conseguimos estar lá em casa. Ah, está ali em cima. Ok. E assim conseguimos perceber. Há quem faça um truque, que é começa a colocar o substrato aqui à volta, depois tira o vaso, e mete a planta. Okay. Neste caso, como ela tem menos terra do que a dimensão do vaso, vais fazer aqui então uma caminha, aqui uma cama com substrato, podes começar, não sei se queres ajudar. Quero, quero. Então. Olha, por acaso estava a bocadinho a passar em imagens, uh, precisamente o substrato e a argila que nós estávamos a... Um, que nós estávamos aqui, que estamos agora neste momento a colocar. Portanto, todos estes materiais que nós estamos aqui a ver e que estamos, no fundo, a montar e a, a, e a fazer a transplantação, tudo isto está disponível em qualquer loja da Leroy Merlin. E não se esqueçam que nós temos presentes, porque é assim, Leroy <risos> O Leroy Merlin está em festa e nós hoje vamos oferecer um voucher de 100 o cartão Leroy Merlin, portanto estejam atentos que já daqui a pouco nós vamos lançar um passatinho. Mas tem que estar mesmo atentos, porque Sim, senão tem... erram, erram as perguntas e, todas. Exatamente. Então, Mas portanto, continuando, já fizemos o nosso substrato. Estamos aqui então a cama. Deixa eu lá ver se eu, se, eu estou, se, eu, se eu estou a pensar nisso. Quando eu quero fazer a transplantação, Portanto, eu uh, já consegui identificar através das folhas, então eu consigo perceber, através também aqui das raízes. raízes, aqui percebemos que é preciso fazer a transplantação pelas raízes, precisa de mais terra, não é? E portanto, o que nós, o que nós fizemos foi arranjar um vaso ligeiramente menor. maior, vamos colocar substrato, este substrato que aqui está acabamos de fazer com a argila hum. e com o substrato que, que, que tu já nos tinhas falado e colocamos a manta geotextil Para criar aqui a divisória Para entres. criar a divisória É para a tua inexpert, para cá, já sei. Agora coloco mais Mais um bocadinho, sim, sim mais um bocadinho. mais um bocadinho E agora podes até assim com a mão tentar estar lá em casa Boa o ali que é importante Estás a ver? Não. É este momento que eu adoro, de tocar na terra. Agora chegas a casa e vais me as outras plantas todas. Sim. Já sabes fazer isso. Eu até acho que vou fazer agora, com eu estou claro, não, tão em alta isto Bora. vai me relaxar. Então, acho muito bem. Estou a adorar conhecer-te. Tu realmente, onde é que vem esta, esta paixão pelas plantas? Desde pequeno. Eu nasci no Porto, fui criado pelos meus avós até aos 5 anos, na quinta deles, e desde sempre tive a ligação com as plantas, com as hortas, com, com os animais. E infelizmente, não, infelizmente nunca me passou esse, esse gosto. Agora, podes fazer aqui só assim, ligeiramente assim, um buraco. Aqui? Sim, assim, um, só fazer assim mesmo uma, uma cova. Pode ser um bocadinho maior. Não, tá bom, tá, não é preciso ser tão fundo. Basta só ser assim mais. Mas tá bom. Está bom assim? Agora, Olha, deixa-me só diz... interromper. -te. Sim, sim, Eu tenho, sim, aqui, sim, sim. tenho aqui uma pergunta da, da, da Mariana. Vamos lá, queres saber cuidados para Monstera e Euforbia? Eufóbia. Eufóbia. Era só para ver se estavas atento. Porque eu não conheço esta planta. Qual é a eufóbia? A monstera e o teu... Eu... A monstera é a costala de adão. É, exatamente. Sim. As eufóbias. As eufóbias é um bocadinho mais complicado, porque depois há várias... Portanto, da mesma família, tu tens aquela que deves conhecer de certeza lá em casa também, que é a estrela de Natal, hum. da flor vermelha. Mas depois tens também eufóbias que têm aspecto de cacto, mas não é um cacto. Portanto aqui assim muito rápido. É mais complexo, mas a, mo a, mon a monstera? A monstera é, é muito fácil. Que cuidados é que tem que se ter? Que cuidados a é ter. Muita luz, mas nada de luz direta, portanto o sol não pode bater na folha para não queimar, porque são plantas que por norma crescem debaixo. Falar para a Mariana, que nos está agora a ouvir, não é Mariana? Mariana, portanto, Mariana é que, é que, tem, é que tem também essa dúvida. As monsteras, neste caso, são plantas que crescem debaixo de árvores, por exemplo, então nunca levam com o sol direto, é sempre Hum, muita luz, depois manter o substrato manter o substrato úmido, mas quase seco Isto é mais fácil assim, sempre que o substrato estiver seco, aí a Hum, ok para não acontecer aquele problema claro Pronto. e também é importante que de 15 em 15 dias, pelo menos, ou de mês a mês vá assim no limite Uh, se passa um pano úmido, basta mesmo um, um pano, Portanto, uhum. pode ser um pano assim de microfibra, uhum. o pano está úmido e passa-se pelas folhas todas para tirar o pó para que a planta respire melhor. Uhum. É muito, muito simples. Bem. Mariana, mas Mariana, eu acho que a Mariana percebeu, acho que se, se compreendeu. Agora, em relação à outra planta, é que é uh, mais, mais, mais complicado. Complexo. Porém, podes depois mandar-lhe uma mensagem ou mandar uma mensagem privada à Lerroa Merlin que te pode responder com mais precisão. Ou então até podemos fazer o workshop só com essa planta. Também pode ser. Deixei agora Vamos aqui a é isso Vamos Espera aí que eu tenho mais aqui uma, tenho mais umas perguntas. O Paulo fala-me aqui uh, porque não falam... Ah, das orquídeas de interior. Fica para outra live. Pois é, as orquídeas de interior. Não dá, não dá para tudo. Mas temos aqui da Sila Cabrita. Se, ah, esta pergunta é muito boa. Se a raiz estiver muito grande... Podemos cortá-la? Há quem arrisque e corte. Por exemplo, esta raiz. Eu não cortaria. porquê? Muita... Mas vai pôr mais terra, mais substrato. O ideal será, lá está, na, na natureza, não vai lá ninguém cortar a raiz. Pois. É seguir um bocadinho aqui esta, esta lógica. Mas há quem faça isso. Normalmente muitas plantas de jardim ou até mesmo árvores, faz muito isso. Um, faz o corte de raiz para, para depois plantar novamente, para ela enraizar mais facilmente e crescer mais rápido. No entanto, plantas tropicais eu não aconselho. Há quem faça e corre bem. Eu não gosto de fazer, prefiro então aumentar o tamanho do vaso e ir aumentando. E se for necessário, daqui a três anos, tens um vaso já assim gigante, certo. faz a divisão da planta, por exemplo, esta aqui até poderíamos dividir em duas ou três e fazemos três vasos diferentes podem a casa, podem dar aos amigos, podem dar à família, o que quiserem. Portanto, o risco é muito maior, mais vale não arriscar e se calhar o ideal é juntar-lhe mais substrato. Sim, não é? e ir passando de um vaso para o outro gradualmente, do que, do que fazer esse corte, porque por vezes pode não correr muito bem, depois perdemos a planta e não é isso que nós queremos. Portanto, Sila, não vale a pena cortar. Portanto, é melhor deixar, uh, ir colocando... Olha, é melhor fazeres aquilo que nós estamos a fazer agora. Porque, na verdade, nós estamos aqui a dar um exemplo usando esta planta, mas, aí faço esta pergunta, fertilizar e transplantar, esta é a base para qualquer outra planta? Certo. Depois, okay. o que pode diferenciar é o tipo de substrato a utilizar. Por exemplo, as orquídeas é um substrato diferente deste. Se formos falar de um cacto, por exemplo, até tenho aqui, posso mostrar rapidamente oh, também. Pensei consigo mostrar ali naquela câmara. Se... Este substrato okay. é para aqui. Este aqui é um substrato para cactos e suculentas. Porquê? Porque na composição orgânica que ele tem, foi adicionado areia. Ah. Pronto. Basicamente é isso. Foi adicionado areia. Então vai ajudar com que seja um substrato mais solto, mais leve também, porque não é uma quantidade gigante de areia e vai ajudar também na drenagem. Pronto, e vai buscar aqui um bocadinho o habitat natural de um cacto, que é normalmente uh, sítios mais arenosos mais Então, nas, nas lojas da Merlin lá tem vários tipos de substratos? De orquídeas, consulentes... para cactos, ah. para árvores de fruto, para hortas, portanto, aqui conseguem encontrar qualquer tipo de substrato. Se não existir, Fazem o vosso. Sim, exatamente. E, e para fazer o, o, o nosso, aqui estão uh, todos os materiais que precisamos. Os ingredientes aqui do bolo. Os ingredientes do bolo. Então, mas vamos continuando, que é para finalizar esta transformação. Agora, são? não se esqueçam, não se esqueçam vamos dar um prémio de senhoras euros em cartão. Vamos lançar um passatempo, não tarda nada. É só para dar aquele beijo. Para entusiasmar, a para estar em Exatamente. Então, agora, mandaste-me fazer aqui um buraco. Olha, se entretanto eu... ninguém disser nada, nós ficamos com o cartão. <risos> Eu não me importo, eu não me importo, mas não, mas isso é garantido. Eu, assim, sou uma mulher do Norte e, portanto, eu quando digo uma coisa é porque vai acontecer. Este cartão é para vocês, agora têm é que participar no passatempo. É verdade. Então vamos, vamos lá, lá Então Estamos vem... aqui a pôr mãos à obra. Vamos aqui então, eu vou colocar aqui... por que é aquele buraco? Aquele buraco era para aconchegar aqui melhor. Uma... Ah, então não é um buraco fundo. Não, não, era é só, só um... para dar aqui um... É, é só uma covinha. Um aconchego. Ah, mas não é buraco, é covinha. Uma covinha. Pronto, é diferente. Agora esta parte daqui que será vai ser mais difícil de verem. O que é que acontece? Já colocámos aqui a planta, não sei se aqui em cima vai dar para mostrar. Boa. Sim. Para ver aqui. Agora o que é que vamos fazer? É só completar com o um substrato e está feito. Uau, eu de, eu a fazer isso. Agora estou a ter que uma ajudinha, segura aqui nas folhas, pode carregar um bocadinho para ela ficar bem fixa. Olha, mas já viste, isto aqui é um excelente passatempo e um excelente óbvio para fazer, por exemplo, um sábado de manhã. Sim, tô... é. Uma pessoa está ali na varanda, está a fazer a fertilização, agora, tá a Agora e, sol... e agora faço aqui outra pergunta. Portanto, nós neste momento, nós estamos a fertilizar. A é transplantar. Nós, nós estamos a transplantar, mas quer dizer, isto também é um Também estamos de certa maneira a adubar. Certo. Isto por ser um substrato que lá está, aqui é orgânico, que é... são substâncias orgânicas, são restos de, de folhas, de troncos, de... Basicamente é um material orgânico. Ele decompõe-se. Ao decompor se vai libertando nutrientes da mesma para a planta. No entanto, são nutrientes que se esgotam rapidamente, em cerca de 2, 3 hum. meses, depende um bocadinho de cada tipo de substrato. Uhum. O que é que acontece? Após isso, precisamos então de fazer aqui, aqui a parte da adubação ou da fertilização. Claro, ou seja, isto não é o suficiente. Não é o suficiente, neste caso aqui, porque foi um substrato que nós fizemos aqui e é um substrato mais simples e um substrato mais básico, que não tem na sua composição uma adubação, Podemos dizer é, mineral, portanto. Claro, claro. Mas é importante. Está perfeito. Ai, que lindo! Está feito. Tá feito. Esta, é, esta, é, esta é a quantidade ideal de, de substrato? Sim, convém deixar cerca de dois dedos de altura, porque quando formos a para não corremos o risco de água e sujar a casa toda. Olha que lindo! Esta planta é tua? É minha. Ah. Mas posso-te oferecer. Tem outra, que... outra igual em casa. Sabes que eu repito as plantas todas. Tem mas olha, eu cada. adoro. Mas ofereces-me. Eu vou aceitar. Claro que vais. <risos> sabes porquê? Porque assim eu vou-me lembrar sempre. Olha, isto foi-me oferecido pelo, por ti no workshop que nós fizemos na Leroy Merlin. Tenho que lhe dar o um nome. Qual é o nome desta planta? É um Spatifilum Diamond. Diamond? Mais fácil dizer que é um Lírio da Paz Variegata. Ai, muito bem. É Lírio da Paz, traz tranquilidade. Traz tranquilidade. É purificador do ar. Purificador. Portanto, onde é que ficha... eu devo colocar em casa? Em casa, longe da janela. É uma planta que aguenta uh, perfeitamente com a pouca luminosidade. Uhum. E é só isso. É regar ele. Ah, ele pede água. Ah, é? Quando diz quando que ele está assim, com as folhas para baixo, neste caso assim, dá para mostrar aqui. Dá para mostrar Sim. aqui. Dá. Quando Sim. as folhas começarem a ficar para baixo, ele está a dizer, Isabel, rega-me. Ok, ok. Tens só vais estar... regar quando ele quando estiver mesmo a murchar um bocadinho. Não a mochar demasiado até morrer, mas quando a murchar um bocadinho é a altura certa para. Então, fazes aqui a regra, mas depois a gente fala melhor, eu explico melhor como o é que fazes com isto. Aliás, é, é muito curioso, porque assim, não é só nós operacionalizarmos e fazermos as coisas, nós também temos que estar atentos aos sinais, porque as plantas, elas falam connosco, Sim. elas dão os sinais. E acho que é também fundamental, ou seja, fizemos aqui a transplantação, mas colocam-nos aqui uh, outro, outro tema, que é a questão do adubo, que era isto que nós estávamos a Sim. falar. Portanto Uh, nós fizemos a transplantação, mas é preciso também adubar porque não estão aqui os minerais suficientes. Certo. pronto. E então eu para adubar, quando é que eu sei que é a altura certa para eu fazer uma adubação? Porque eu posso ter que fazer essa adubação antes da transplantação. Certo. Normalmente o que é que se faz? Isto para ser assim mais simples, este substrato aqui, como eu já disse que fizemos, não tem... Um... A adubação. Vou pôr por aqui que está, para, não, para não ficar à tua frente. Sim. Sim. Não tem adubação, bah, digamos que ser é mais fácil de explicar uma adubação química, que é uma adubação portanto, colocada por nós de forma. Portanto, é feita vai em laboratório, vai em uhum, fábrica. Uhum, pronto. Uhum. E temos vários tipos, mas já, que eu já vou, explicar, já vou explicar isto. O que é que acontece? Este substrato então é um substrato que está sem este tipo de, de, de, fertilizante, de fertilizante, portanto neste momento. O que é que podemos fazer? Podemos adubar aquela planta que acabámos de trocar de vaso. Uhum. Mas muitas vezes, e quando compramos substratos que já são portanto, específicos para um tipo de planta, por exemplo, uma orquídea, para uma orquídea, para uma roseira, ou um substrato que já venha com adubação, normalmente as, as, as embalagens dizem sempre que, um, que contém fertilizante para 3 meses, para 6 meses, para 9 meses. Uhum. Quando assim o diz, e tu acabaste agora de trocar a tua planta de vaso, não vais ter que fazer mais nada. Porquê? Porque com a rega, o próprio fertilizante que já vem dentro do substrato vai-se dissolver e vai alimentar a planta durante aqueles X tempos, três meses, seis meses, e, portanto, vai-te salvar aqui a primavera e o verão. Chega o outono o inverno, não é necessário estar a adubar. Portanto, ok, só depois na primavera? Na primavera seguinte, se não for necessário trocar de vaso, é que vais então a adubar. Aí podes adubar sempre à vontade, okay. claro, seguindo sempre as, as, as regras que diz é, portanto, as indicações que diz na, na, na embalagem do produtor do adubo, pois cada tipo de adubo tem uma aplicação diferente. Nesse caso, se achava, estás ou estão salvaguardados, portanto não tem que se preocupar mais com a adubação. Quando é assim um substrato mais, mais fraquinho, entre aspas, que não tem esse tipo de adubação, ou se a planta foi trocada de vaso e não é necessário trocar este ano, vamos fertilizar. Olha, agora nem de propósito, tenho aqui mais duas perguntas da Liliana Gomes que diz assim. Eu peço desculpa se eu não disser bem este nome, mas tu vais, uh, vais ajudar-me. Tenho uma Dracaena massagiana. Sim. Disse bem. Dracaena ou Dracaena, sim. Então, mas diz lá, como é que se diz? Normalmente diz Dracaena. Dracaena massagiana? Sim. Esse diz a verdade, não, como é que é, se diz? É, é. Nossa, acho que eu, eu, eu engano-me várias vezes a dizer os nomes das plantas, que eu é sou um bocado um disléxico. Pois eu também. Eu prefiro não dizer às vezes. Mas diz aqui a nossa Liliana, tenho uma Dracaena massagiana, que está a secar tanto as folhas como o tronco. Como faço para deixá-las mais saudáveis? Bem, secar o tronco e as folhas numa dracena é um bocadinho... Normalmente, o que é que acontece? Normalmente as pessoas matam as dracenas ou as dracenas com um excesso de água. porque São plantas que não querem muita rega e normalmente regam muitas vezes e elas acabam por apodrecer o tronco. Não sei se neste caso o tronco está seco ou se com o ou... Com a podridão, o, o tronco assim. foi, foi ficando mais, mais merredinho, vá. Então, uh, Liliana, uh, tens que responder a se esta... Se conseguis dizer isso, se não, podes me enviar fotografia também ou para ler o Amarlei, depois nós ajudamos com toda, com toda a vontade. Ok. E depois tem aqui... Uh, não, mas uh, se Liliana, uh, se nos responderes agora, ainda te, Sim, consigo, ainda te ajudar. conseguimos ajudar. A Catarina Franco, como saber quando mudar o substrato a uma planta e quando a fertilizar? Portanto, isso eu era o que... É, é, exatamente, é o que nós estamos a fazer aqui é, hoje, é fazer foi tu, aqui, <risos> É o que tu acabaste de dizer. Ou então então estar para trás depois e ver outra vez Exatamente, está exatamente. Agora, um, próximo passo. Próximo passo, adubação ou fertilização. Vou-te pedir já agora aquele, aquela garrafinha branca que está ali do outro lado esquerdo. E é o quê? Isto é um fertilizante. Neste caso aqui é um fertilizante orgânico. Eu gosto sempre de ir pela parte mais orgânica e biológica, se possível sempre. Uhum. Tal como na comida também gostamos de alimentar as plantas, pelo menos eu gosto com a alimentação biológica. Este é os adubos normalmente é um adubo que se usa mais, que é os adubos líquidos há várias marcas, há vários tipos de, para vários tipos de plantas também. Este é o universal. Como é que isto funciona? Vamos dissolver uma medida por X medidas de água. Ok. Então por vamos exemplo, a isso. Aqui já fizemos, já, já deixei aqui prontinho, uhum. mas aqui atrás, por exemplo, diz, não é mostrar aqui muito bem, mas por exemplo, aqui diz que 7ml há de ser parte da tampa dá para x litros de água. Uhum. Então é isso que vamos fazer. Vamos misturar, então, o que diz aqui, que é, por exemplo, uma tampa para 10 litros de água. Uhum. Vamos misturar e vamos regar as plantas todas. Então é com este produto e com água. E tu já fizeste essa preparação. Onde é que está? Mistura. Está aqui. aqui dentro? Sim. Ah, ok. Então vamos fazer a adubação. Sim, só que há aqui um senão que eu acho que é muito importante, que é, sempre que vamos utilizar esta adubação líquida, como é que a planta esteja hidratada? Isto quer dizer o quê? Eu trouxe aqui este exemplo. Vou tirar lá aqui do vaso, ver se... Se corre bem. trouxe aqui este exemplo. Esta planta já foi regada ontem à noite, já hidratou a raiz e agora sim podes regá-la. Isto porque, se o substrato estiver muito seco e colocares água com o adubo, pode ser que a planta se sinta, faça como se fosse um. Como é explicar? Um choque térmico, faz de conta, e a raiz pode acabar por, um, por danificar e a planta morrer mais, okay. mais para a frente. Uhum. Portanto, se hidratarem, amanhã é casa de adubar esta planta? Quero. Pronto, hoje vais regar a planta com água só e amanhã de manhã vais regar novamente já com a água e... e adubo. Ok, então regue no dia anterior, no dia seguinte torna a regar e depois coloco... Sim, ou umas horas antes, basta ser ou às umas horas duas três antes. horas antes. Okay. Só para deixar que a raiz absorva a água e que depois não, não, não seja um choque quando ela receber aqueles minerais todos e, aqueles, e aquele adubo todo na okay. raiz. Ok, mas a melhor altura para, para adubar é agora esta... esta... Primavera-verão. Primavera-verão, okay. Seguindo sempre as indicações que vêm uh, na embalagem da planta. Portanto, há plantas que é de 15 a 15 dias, umas que são 30 e 30 dias... Então, mas eu mas... agora vou adubar, não é? É só regar. É só regar. E não e... melhorar as folhas. Ok, e como é que funciona este processo de adubação? Ou seja, vou adubar hoje e já está? Agora daqui a lá está, depois depende um bocadinho das plantas. O mais seguro é ser pelo menos uma vez por mês. Esta quantidade? Está bom, está bom. Uma não. vez por mês, durante quanto tempo? Durante a primavera e verão. Acabando o verão, em setembro-outubro? Acabou. A... Acabou. Ah, nós volta -se temos que adubar ano. uma vez por mês. Ok, Sim. anotem isto. Então adubar uma vez por mês, primavera e verão. Sim, há plantas que é preciso mais adubação, este... outras que é menos, mas uma vez por mês não vai fazer aqui uh, causar aqui nenhum dano à planta. Assim está bom? Está bom, está ótimo. Ok, Pronto. muito bem, está alimentada então... daqui um mês. Falamos outra vez. Ok, então já está. Já está, com este tipo de adubo. Mas exato, existem. Ah, com este tipo de adubo que acabaste de nos mostrar. Que é o um líquido, sim. Exatamente, que existe também uma grande variedade. Na, sim, na, existe, nas... existe, que é isso que eu vou mostrar agora aqui. Temos aqui duas opções. Olha, mas uma só uma coisa. Agora isto está tudo cheio de água, depois vai para um local seco. Sim, deixamos escorrer bem. Deixamos de escorrer ao sítio dela, Muito ao prato bem. ou então ao vaso. Muito bem. Bom, vou Muito deixar escorrer. Bem. Faz de conta que já escorreu e depois Muito eu trato bem. dela a seguir. Exatamente. Temos okay. aqui depois então outro tipo de adubo. São este aqui, que é um granulado. A ver se consigo mostrar aqui nesta câmera ou então na outra. E esse adubo é para, para que situações? É para... Como é que vou te explicar? Em vez de ser diluído em água, este adubo, é umas bolinhas, eu agora não vou, não vou estar aqui a abrir, mas tiram um, um, um bocado de, de, das bolas. Por exemplo, este vaso aqui, eu colocaria mais ou menos a dimensão de uma colher de, de café uhum. em cima do substrato, portanto, uhum. ele iria ser aqui, e vou deixar isto aqui toda outra vez. isto mas... se não quiseres usar o, o, o, de, líquido, o sim. líquido? Eu vou colocar aqui oh, algumas bolas aqui por cima, portanto, aqui na base do, do vaso, e a seguir vou regar com água, só com água. Ah! Vai fazer okay. o quê? Vai, vai acordar aqui estas bolas. Mas desculpa a pergunta, e qual é o melhor, então? É, depende do gosto. Ah, é só depende do gosto? Eu prefiro usar o líquido, acho que é muito mais prático. Faço hum. uma quantidade grande e vou regando as plantas todas pela casa. Olha aqui outra pergunta. A, a, a, a Sally Ribeiro pergunta, a minha ficou com o um tronco oco. Com uma salvo? lá está, é a mesma pergunta da... Sim, a partida. Lá está, pois há, há coisas que é um bocadinho difícil sem ver pois, a própria planta. Pois, nós não planta. estamos a ver, isso é um bocado difícil. Sim, mas é um temos aqui. Difícil. Vamos aqui à, à, à Vânia Ferreira. Oh, antes de mais, parabéns pela live. Ah, obrigada, minha querida, à Vânia Ferreira. Tenho uma cameleira, tenho uma cameleira que começou a apresentar umas manchas pretas nas folhas. Uma cameleira, qual é a cameleira? Não estou bem a ver. Cameleira é uma, uma. Alguma ideia do que poderá ser? A partida, pelo que ela diz, é um fungo. É um, fun... Portanto, é um é usar um fungicida. É usar um fungicida. É comprar na Leroy Merlin. É comprar aqui na Leroy Merlin. É muito simples, Olha, é, um é, com... é É comprar, mas vai comprar é com este cartão. Ah, pois. É, vai comprar é com este cartão. Aliás, e até aproveita deixa, já estamos aqui a conversar, até estamos aqui um bocado... Um... Estamos aqui imbuídos porque há tanta coisa que a gente pode falar, não é? Sim. Mas tenho que fazer aqui uma pausa porque se quiserem ganhar 100 euros neste cartão, nós vamos disponibilizar esses 100 euros se vocês participarem num passatempo que está a decorrer agora. Ou seja, está no chat, vocês só têm que preencher o formulário, um, muito simples de preencher, lançamos lá um desafio, um, vocês podem ver, vocês podem pesquisar e, portanto, respondendo a esse formulário, depois podem ter a possibilidade de ganhar, então, este cartão com 100 euros para gastar em qualquer loja da Leroy Merlin, é o cartão da casa Leroy Merlin. Pode aproveitar até, depois deste workshop, comprar... Vem cá e gastam-se em plantas, a, a, adquirir, em em vases, a, em tudo se precisar. o que você pronto se precisar, se precisar, também vai pode comprar. Pode ser uma cadeira para o jardim, para a varanda, Exatamente. uma piscina. Portanto, está a decorrer agora o passatempo. <risos> está a decorrer agora, participem e entretanto se tiverem alguma dúvida podem colocar. Nós estamos quase a terminar aqui o uhum. nosso workshop, não é? Falta só aqui. O que é que falta agora dizer? Então, Portanto, Uh, estamos aqui na parte de, da adubagem, podemos adubar com líquido, podemos com adubar o granulado. com um granulado. É indiferente, para ti é mais prático uh, um líquido. com o um líquido. Sim. Okay. Até porque, por exemplo, quem tem bebés em casa ou cães, como nós no nosso caso, por exemplo, uh, pode acontecer, o cão ou o gato, ter a curiosidade de comer ah. estas bolinhas e não convém porque pois, é tóxico. Pois, exatamente, é, Portanto, é tóxico. eu como tenho sim. três cães em casa, opto sempre pelo líquido. Claro. Que é o melhor. Muito bem. Tens muito sentido prático, não é? Sim, eu, eu acho que é o mais prático e é o mais tens escuro. Neste no momento interior. estou com cerca de 80. No interior? Sim, mas já tive 200. Como é que é possível? Tenho que ir à tua casa, consegues andar lá no meio. Consigo. <risos> mas é um aqui? É um T2. Ah, um T2? Com 80... 60 metros quadrados. 80 plantas? Ah, eu quero conhecer a tua casa. E vais lá. Ai, depois daqui eu vou, eu vou ter que ir à tua casa. Não digo hoje, mas, mas, mas, quero, mas quero conhecer. Fazemos já um jantarinho e tal. Muito bem. Então, uh... ah, tenho aqui outra pergunta. Espera lá. Catarina Franco. Nunca adubei a minha calateia. calateia. Pronto, calateia. Nunca adubei a minha calateia porque ela tem substrato com... Adubação, adubação lenta. lenta. Como sei que ela precisa desse tipo de adubação? Depende de quando é que ela foi transplantada. Pois, Se quando... foi o ano passado, lá está, é tarde também um bocadinho atento, ou neste caso atenta, ao substrato que compraste. Porquê? Porque lá está, há substratos com adubação para 3 meses, para 6 e para 9 meses, até já com um ano, mas... O que é que acontece? Pelo menos, garantidamente, há de ter de três meses uh, e vai garantir aqui praticamente a primavera e o verão. Claro. Uh, para adubar é a partir de julho, mais ou menos, até setembro, outubro, e depois porque, fechou a loja. Porque, sabes, muitas das vezes, eu também falo eu, eu também falo por mim, muitas cara, das sim. vezes nós estamos aqui a cometer alguns erros precisamente por falta de informação. Sim. Nós não queremos fazer e, e estamos a fazer. Por isso é que esta live é importante, este workshop, e esta interação, que as pessoas fazem as perguntas e nós respondemos na hora. E depois, cada pessoa também, cria, acaba por, desculpa Roberto, acaba Sim, por criar claro. o, seu, o seu método, porque por exemplo, há pessoas que não usam argila expandida porque não é necessário. Por exemplo, eu não costumo usar muitas vezes porque já tenho a noção de quando é que vou regar ou não. Uhum. uso vasos com furo, uhum. mas para quem está a começar, por exemplo, aconselho sempre a usar. E depois, cada pessoa vai vendo e vai acompanhando o crescimento da planta e vai percebendo, ok, ela se precisa de, de adubo agora, se calhar precisa de água. Então, acaba por ser como se fosse um filho. Portanto, fazendo aqui uh, um balanço, sendo que esta é a altura da primavera e esta é a altura certa para fertilizar e fazer uma transplantação, aquilo que eu realmente aprendi e que uh, gostei no que toca à, trans à transplantação é de facto nós podemos fazer o nosso próprio substrato, que é tão simples, Sim. não é? Uma pessoa pode pensar que é complicado, mas realmente com dois ou três ingredientes é misturá-los, senti-los e depois fazer aqui a troca tá com feito. outro E está feito. É muito, vaso. muito, muito simples. É, aqui a questão é Perceber e ter a sensibilidade, termos a sensibilidade para percebermos de quando é que temos que fazer essa transplantação. E tu agora deste dicas ótimas através das folhas, As através das raízes também. Sim. Um... E... Diz, diz. Não, diz, diz. Eu, eu Não, estava eu só... no fundo <risos> fazer o balanço. Não, eu é só dizer que é normal e acontece, são seres vivos e pode acontecer, eu próprio mato plantas, portanto. É, é muito arriscar, nós temos que arriscar muitas vezes, ou não, mas neste caso não desistam à primeira se a planta morreu ou se a planta não está tão feliz, porque vai valer a pena um dia. Pois é isso, nós não podemos desistir. Ah, esta planta não está boa, vou dá-la ou vou entregar e vou arranjar outra. Não, não, vai, Paulo, não pode ser. Isso é que nunca pode ser. Até porque as plantas são seres vivos e nós se cuidarmos delas... Olha, eu, te... eu tive um ca... uma amiga minha, em tempos partilhou comigo, que tinha uma planta que estava... Estava a morrer. Ela foi todos os dias cuidando, regando e ao fim de umas semanas ela começou outra vez a ganhar vida. Portanto, as plantas são seres vivos. O que, que é que elas precisam? Mesmo que nós, que cuidem. Que cuidem, que sim. É que cuidem. E é, e é Comidinha boa, água e amor. Olha, sim. E falar com elas. Eu falo. Eu às vezes. Estou a trabalhar e olho para elas e troco ali dois dedos de vista. Se posso contar aqui uma história muito rápida, okay. mas, por exemplo, a minha avó, da parte da minha mãe, eu tinha uma monstera, daquela que falámos há um bocadinho, sim, sim. na minha sala de estar, e a minha avó, sempre que passava lá, batia com a cabeça na folha da monstera. Ah. Estava sempre a dizer: assim, tiraste aqui, tiraste aqui, a planta é feia, está toda rasgada, isso oh, é avô, não, isso é mesmo das folhas dela. A planta passava uns tempos que morreu. E disseste? -lhe... Disse e ela, sentiu-se mal? Não. não Ela não sentiu? Não tem a sensibilidade para as plantas como tu tens? Mas, mas pronto, pode... Morreu. Já viste? Portanto, eu acredito muito que há essa, há, essa, há essa comunicação, há essa energia que nós passamos a todos os seres vivos e os seres vivos a nós. Portanto, eu acho que é, que é importante nós nunca falámos mal com elas, falamos sempre bem porque é. vai correr melhor pois é. é mais fácil pois é, pois assim é, verdes, estava agora aqui a também, também. também tem verdes, verdes tudo a combinar olha, tenho aqui mais uma pergunta Bora. antes de terminarmos o nosso, o nosso workshop que é do Rui Nuno Silva porque não se pode molhar as folhas ao regar? depende da planta pois. depende da planta isto é, é um bocado complicado na natureza a chuva cai nas folhas, só que no, portanto, no, no, no habitat que aquela planta está, há o aranjamento certo, portanto, há vento, há a temperatura certa, portanto, não vai causar aqui problemas. Agora, se tivermos uma planta, uh, normalmente plantas com, com folha com mais pelo, entre aspas, uhum. se a água ficar acumulada nesse pelo, as nossas casas são mais quentes, são mais úmidas e pode fazer com que a planta acabe por apodrecer. Uhum. É só por isso. E também, quando uh, se for água com adubo, pode queimar as folhas. Portanto, normalmente é regar sempre por baixo. Há outras plantas que podes regar à vontade, mas lá está, cada planta tem a sua característica e é muito importante, sempre ou quando forem comprar uma planta, vejam sempre primeiro o nome, pesquisem. Pois. Pois. Para percebermos se temos é, estas condições em casa. Tu não vais levar um compra casa se não tiveres condições. A planta é igual, é um ser vivo e se é, percebemos, ok, eu, se ela tem que regar esta planta todas as semanas, se ela tem que lhe dar aquela luz certa, não tenho tempo para isso, não tenho casa para isso, não vou comprar. Claro, se eu sei que não vou poder cuidar, então eu não vou fazer esse investimento é... de dinheiro e esse investimento de tempo. Eu acho que é esta atitude cuidadora que também é esta questão. O que é que é ser sustentável? É termos uma, uma atitude cuidadora para tudo o que fazemos na nossa vida e com as pessoas e plantas e animais com os quais nos relacionamos temos que cuidar hoje para não comprometer o amanhã é verdade. e por isso é que estamos aqui a pôr mãos à, à obra. obra, estamos a cuidar destas plantas para não, não, comprometer, não comprometer o amanhã uh, das, nossas, das nossas plantas que são tão importantes nas nossas vidas vamos chegar ao final deste workshop oh, Diogo, obrigada, Nada, aprendi muito contigo e acho que nasceu aqui uma bonita amizade, porque ainda é não nos conhecíamos. Só de falar, <risos> e... só de falar. Só de falar, mas e Temos é... alguns amigos em comum, mas... tens alguns amigos em comum. E quero agradecer também à Leroy Merlat por ter a mim, pelo menos, proporcionado esta, esta, esta oportunidade. Foi um. Espero ter-vos tirado todas as dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, podem contactar a equipa da Leroy Merlat, ou mesmo aqui o nosso, o nosso Diogo, também para vos ajudar em tudo o que vocês precisarem. Estamos a vibrar e a sentir este conceito de mãos à obra que está a decorrer durante o ano ano inteiro com o objetivo de promover também alguma literacia e vos dar mais ferramentas para poderem vocês mesmos cuidarem das plantas porque agora temos aqui o Diogo a ajudar mas eu quero é quando eu chegar à minha casa também saber fazer as coisas e portanto é muito bom este conceito uh, do mãos à obra porque ao longo do ano a Leroy Merlin vai sempre dando ferramentas para vocês conseguirem ser mais autónomos deste, neste cuidar das plantas. Para dizer também que continuem a participar no passatempo, o formulário está neste chat e ao participar no passatempo podem ganhar 100 euros que vão estar aqui dentro deste cartão. Estes 100 euros podem ser vossos. Portanto, toca a participar, é só preencher o formulário que é super simples. E vou dizer mais uma coisa porque as coisas boas têm que ser partilhadas. É verdade. Os descontos Primavera. Ah. Descontos esses Primavera, que são descontos que a Leroy Merlin está a promover no site, e esses descontos estão disponíveis até amanhã. Portanto, se é agora que querem fazer um investimento em bricolagem, é irem ao site e vão lá ver descontos inacreditáveis. Tu ainda não foste ao site. Eu ainda não fui. Já fui, já fui, já fui. Ah, já, eu não fui. Eu vou lá espreitar. Portanto, tu foste às lojas comprar Portanto, estas coisas sim, todas. É verdade. Pois. Portanto, eu já estou, estou despejadinho para esta primavera e verão. Estás? Eu, Ai, eu ainda não estou. Tu vais começar agora, quando casa a casa, vais mudar as pontas do vaso e vais me enviar para eu ver. Vou enviar, sim senhora. Agora és tu que vais ensinar. Agora sim, pelo menos, vou aprender, vou aprender e depois quando eu me sentir preparada para ensinar, posso fazer. Pelo menos partilhando. Obrigada a todos, muito uh, Diogo. Obrigado. Olha, eu gostei muito, gostei gostamos gostei muito. só toda com este tempo. <risos> não, não faz mal. Obrigada a Léo Merlin por este convite e já sabem, portanto, se acharem que este workshop faz sentido, partilhem também com os vossos amigos, porque também eles se calhar precisam uh, de fertilizar melhor e de fazer uma melhor transporte. E vejam, e revejam e. E tudo e mais alguma coisa. Beijo. Até à próxima. Beijinhos, obrigada. Feliz Primavera.